A paz do Senhor, irmã Sandra, a paz do Senhor todos que nos acompanham nesta live. Uh, nós hoje vamos falar. Eu vou fazer um curto, uma curta live, uma live muito curta mesmo, uh, e o tema hoje é sobre uh, o, o que está no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ou 58 onde apareceu um homem até Jesus. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu. Jesus respondeu. As raposas... Tem, tem tocas, tem suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar. Nós vemos aqui que Jesus ia passar pelo caminho e cruzou ou apareceu um homem, e este homem disse a Jesus que eu te seguirei por onde Quer que fores, por onde o Senhor for, eu vou te seguir. E Jesus, a resposta de Jesus é bem diferente daquilo que o homem, falou o homem, disse que ia seguir Jesus, por onde quer que fosse. Mas Jesus respondeu dizendo que as raposas têm suas tocas e as aves dos céus tem seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Na verdade, a resposta de Jesus, literalmente falando, ela está bem fora do contexto daquilo que o homem disse para Jesus. O homem pediu ou declarou-se a Jesus, dizendo que ia seguir Jesus por onde quer que fosse. Mas Jesus disse, olha, as raposas têm as suas as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o homem de Deus não tem por onde repousar a cabeça. Aqui três palavras-chave que nós vamos tentar entender com a direção do Espírito Santo. Jesus disse, rapousa. Jesus disse, ave dos, ave dos céus, pássaros. né? E Jesus também fala aqui do filho do homem, por onde não ter não ter um lugar por onde repousar a sua cabeça. Na verdade, o que Jesus estava Dizer aqui a resposta de Jesus é algo muito mais profundo. Jesus estava a falar de algo, de uma verdade sobrenatural de uma verdade espiritual. Nós precisamos ter a iluminação do Espírito Santo para entendermos o que, é que Jesus estava querendo dizer. Na verdade, temos que entender o que é que significa, o que é que representa, o que é que simboliza a palavra raposas na Bíblia, o que é que também simboliza, representa a palavra aves do céu na Bíblia e o que é que significa ou representa a palavra o Filho do Homem. Só assim poderemos então ir mais adiante. Estas aves do céu que Jesus está aqui a falar, se nós formos para o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, nós vemos que Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, que tenham eles poder para dominar sobre as aves dos céus, os peixes do mar, então, nós entendemos aqui que Deus criou o homem e deu ao homem poder para dominar sobre as aves dos céus e os peixes do mar. Mas aqui a palavra é as aves dos céus. Aqui o sentido, aves dos céus, nós entendemos que é algo maligno, pensamento carnal. Deus criou o homem... E deu livre arbítrio ao homem, concedeu ao homem o livre arbítrio. Deus deu liberdade ao homem de pensar, de fazer as coisas. Mas, no entanto, Deus também deu poder ao homem de saber controlar os seus pensamentos. Saber controlar uh, uh, os seus pensamentos. Por quê? Porque os pensamentos aqui, o sentido, são aves dos seus. Elas voam como aves em cima da nossa, na, na nossa mente consciente. E uma vez que a gente, inter, a gente vai entretendo esse tipo de pensamentos maus, pensamentos de rancor, de ódio, de falta de perdão, eh, elas podem criar ninhos. Jesus disse que as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem por onde repousar. O fi... Agora, o que é que significa, o que é que representa a palavra filho do homem? As aves do céu aqui podem simbolizar as aves do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que podem representar padrões de pensamentos da natureza carnal e inferior. Aquela mentalidade que não serve à alma e que se aninham na mente mais profunda, no subconsciente do homem. Esse tipo de pensamentos, nós devemos exercer domínio, poder, para que não se aninhem em nós, para que não façam residência em nós, no nosso, em nossa vida. Jesus, então, diz isso. Mas o que é que significa, o que é que representa a palavra raposas? A palavra raposa pode simbolizar astúcia, divisão, o egoísmo, né? o ego, o egoísmo, Uh, rancor e tudo isso ali Orgulho Portanto, não querendo ser expostas Elas se escondem em locais seguros Em tocas de raposa Para desviar a descoberta uh, Nós sabemos que as raposas criam tocas Elas fazem tocas onde se escondem durante o dia E só saem às, à, à noite Elas se sentem mais à vontade à noite Quando há trevas, quando há escuridão Então, esses tipos de pensamento negativo Elas podem criam dentro da pessoa, de, de tanto intertelos, né? elas vão criando na pessoa é, ninhos, ninhos, e no momento, é, momentos, no momento em que a pessoa não tiver luz, que a pessoa não tiver iluminação, revelação espiritual, que a pessoa não, não tiver bem espiritualmente, nos momentos de apertos, né? no momento de... Situações não muito boas da vida Essas raposa esse tipo de pensamento estão escondidos Na mente subconsciente da pessoa Elas saem para fazer das suas elas infernizam a vida da pessoa, criam opressão, criam, uh, elas, elas, elas levam a pessoa mesmo à loucura, elas, elas, elas exercem opressão em cima da, da pessoa que as interteu durante esse tempo todo. Por isso, nós devemos ter muito cuidado. O que Jesus estava aqui a dizer é isso aí, que as raposas elas têm suas tocas por onde se esconderem. As aves dos céus têm também os seus ninhos, mas o filho do homem não tem por onde reclinar a cabeça, por onde descansar a cabeça. Mas nos Evangelhos Jesus eh, fala sobre Herodes, acho que é o Herodes, e diz chamou ele de raposa. Raposa. Por quê? Porque era muito egoísta, era muito orgulhoso, era alguém que maquinava o mal por detrás de certas situações, parecendo bem, mas por trás tinha outros, outros interesses para dar o bote. Assim, são esse tipo de, de, de situações. O diabo, Está tá de olho. Nós devemos também vigiar e orar. Uh, mas a palavra filho do homem, o que é que significa, o que é que representa aqui nesta passagem? Jesus se uh, intitulava, Jesus se chamava de filho do homem. Umas vezes ele falava o filho do homem, outras vezes ele falava o filho de Deus. Quando Jesus se referia a filho de Deus, ele estava, estava, estava, ele estava em sintonia, ele estava a falar, ele estava... Uh, ele se revia né, No lado dele espiritual lado Porque Jesus é o próprio Deus Jesus é filho de Deus Mas Jesus é Deus Então ele tá falando da deidade dele né? Ele estava a falar do lado dele divino. Quando ele uh, se referia uh, como filho do homem, ele então ele se revia em nós, como seres humanos. Ele tinha um corpo físico como o nosso, com ossos, né? pele, carne, sangue, como todos nós. Então ele se revia a nós e ele então se chamava ou se referia assim como o filho do homem. Mas o filho do homem, eh, nós também entendemos que na passagem bíblica, no evangelho, Jesus disse, olha, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, Uh, importa que o filho do homem também seja uh, levantado, que o filho do homem também seja levantado, Jesus estava a falar da morte dele na cruz Jesus estava a falar da crucificação mas ele se referiu do, com, aqui a referência é o filho do homem, não é o filho de Deus o filho de Deus é puro é sem pecado, sem mácula não precisa ser crucificado mas o filho do homem precisava ser também, eh, precisava ser crucificado, Jesus disse, o filho do homem vai ser crucificado, o filho do homem vai ser levantado, então nós entendemos aqui que o filho do homem é aquele lado em nós que entende que precisa de Deus, que, exige, que, que existe um Deus, que, que ele nasceu de Deus, que, que Deus é todo poderoso, é pai, é senhor e salvador, mas no entanto ele não, não é muito seguro, uma hora ele, ele, ele esquece tudo isso ali de, de que ele veio de Deus que Deus quer ele salvar e ele então é, faz também às vezes coisas erradas fica nervoso à toa fala também mal da vida dos outros às vezes é... Inveja alguém, persegue, enfim, faz as coisas da carne. É aquela dualidade no ser humano que precisa ser crucificada. Ele até conhece que Deus existe, ele até quer ser salvo, mas, no entanto, ele ainda não está no nível do varão perfeito, que é Cristo. Ele está num progresso, está a ser trabalhado, está a ser lapidado pela palavra. Ele está nesta, nesta fase. Então, precisa esse tipo, esse lado humano, que é chamado filho do homem, precisa ser crucificado. Então, Jesus disse assim, o filho do homem não tem por, por onde repousar a cabeça. Na verdade, está a dizer que o, o, o, a mentalidade, os pensamentos positivos, não tem lugar por onde descansar na vida de alguém que, que, que é egoísta, que... Que, que, que se olha para o umbigo dele Na vida de alguém que tem rancor Tem ódio, porque o pensamento bom Pensamento de paz, de amor, de alegria Não encontra lugar Para descansar na vida desta pessoa Por quê? Porque já está tudo ocupado A maldade, o egoísmo, o rancor Criaram ninhos tocas dentro do subconsciente, dentro do coração desta pessoa. Não não coisa. não encontra lugar. Então, eu que Jesus estava aqui a se referir se você quer me seguir, mas você precisa ter revelação espiritual para entender quem que eu sou e para onde eu vou e onde eu estou. Mas você você está olhando no um plano físico, está me ver fisicamente e quer me seguir? Não é assim porque você não entende as coisas do Espírito. Você precisa primeiro entender as coisas do Espírito para depois então poder me seguir e estar lá onde eu estou, que é no Espírito, onde é o meu reino, o reino de Deus está dentro do ser humano e para que o homem experimente, para que o homem viva a justiça, a paz, a alegria que é proporcionado no reino de Deus, ele precisa ter iluminação espiritual ele precisa ter o Espírito de Deus, ele precisa ter a direção do Espírito Santo. Sem Deus é impossível o homem experimentar paz, a verdadeira alegria uh, e ter vida. Né? Sem Deus, sem o Espírito de Deus, é impossível nós seguirmos Jesus onde quer que seja Este homem aí disse, eu te seguirei onde quer que eu for Ele estava falando no plano físico, estava a entender Se Jesus for para Jerusalém, vou para Jerusalém se Jesus for para Judá, eu vou para Judá Se Jesus for para Cafarnaum, eu também vou para Cafarnaum Mas Jesus disse, você não está a entender Quando você está me ver aí para Jerusalém Ou para Cafarnaum, ou para Judá, ou para... Para o Rio Jordão ou, ou, ou para aqui ou para ali é, é, não, é, não é fisicamente Mas é espiritualmente o que importa Tu não podes ficar só no plano físico Então o filho do homem é este lado aí Assim sendo, as aves dos céus Que é a natureza De do, do pensamento carnal inferior Constroem ou construíram é, Constroem é, Constroem As aves dos céus Constroem Uh, pensamento carnal inferior, constroem trincheiras na profundeza da mente subconsciente de onde propagam a negatividade e a baixa energia mental, toda pessoa que alimenta pensamento negativo uh, que é que é egoísta orgulhosa, confusionista uh, arranja sempre confusão com os outros, esta pessoa gasta toda a sua energia vital em todas estas coisas na fofoca e coisa, então de manhã quando ela acorda ela, ela mal se levanta da cama Já está cansada Ela não tem disposição Não tem disposição para fazer as coisas Ela não consegue resolver as coisas Não consegue é, viver a vida Na sua plenitude Por quê? Porque isso tudo o rancor, o ódio rouba essa vitalidade, essa energia que ela ia precisar, iria precisar. É, as raposas roubam, os pássaros roubam. que é é representado por esse tipo de truques que Satanás usa como pensamento negativo dentro da vida do ser humano? Então nós devemos ter muito, mas muito cuidado mesmo O que é que significa o Filho do Homem em relação às aves do céu E à raposa? esse é o título, de, esse é o tema né, desta mini-live Seguindo o que Jesus Cristo diz simbolicamente nesta passagem bíblica Podemos entender que o Filho do Homem representa o ideal da alma perfeita Ou seja, uma ideia perfeita de Deus no homem o homem, qual homem? O Cristo, Cristo, o Filho de Deus, representa a mente perfeita de Deus em cada um de nós. Cristo hoje vive... É... Em cada cristão que o recebeu como Senhor e Salvador A Bíblia atesta isso Diz que todos aqueles que o receberam Foi lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus Então se, eu é tô teu caso, tu recebeste Deus recebeste Jesus como Senhor e Salvador da tua vida Deus te deu o poder Deus te deu o poder de ser chamado filho dele É um grande privilégio que você tem Mas, as raposas... Que é o ego dentro de nós Uma hora ou outra vai começar a falar dentro de ti dizer, olha, se você fosse mesmo filho de Deus Ou filha de Deus Você não ia falar aquela fofoca Você não ia ficar nervosa à toa conforme você ficou Você não ia fazer isso ou aquilo que você fez é, Isso prova que você não é filho de Deus Se você medir a tua vida espiritual, com a tua condição atual, você perde a alegria de viver. Na verdade, o diabo está ali a tentar fazer barreira, tentar impedir que você desenvolva. Não olhe para isso. Não há aqui ninguém, humanamente falando, perfeito neste mundo, que não, que não erra. Então, não olhes para isso. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e o recebeste de todo o teu coração, confessas isso com as palavras da tua boca que Jesus é Senhor da tua vida... Então você está salvo Agora, Deus não mede a tua salvação Deus não te aceita Não, não, não te abençoa de, é, Por causa do teu bom comportamento Ou porque você é, já, não, já não comete erros ou pecado Não, Deus te abençoa e te aceita E te salvou por causa do filho dele, Jesus Cristo A quem você recebeu como Senhor e Salvador Por causa do sacrifício de Jesus Deus te aceitou mas se você olhar para as tuas atitudes, às vezes de um erro de uma falha, e tentar medir a tua pulsação, ou o teu nível de salvação, ou o teu nível espiritual através disso, você vai perder a alegria de viver. Você vai desmoralizar no caminho. Na verdade, o diabo vai usar tudo isso aí, a tua condição atual, para tentar desmoralizar no olho para isso. Sempre que você errar, você diz assim, olha, eu fui salvo por causa da cruz de Jesus. Eu fui salvo por causa do sacrifício de Jesus e eu sou salvo por causa de Jesus. Eu fui aceito por Deus por causa de Jesus e não por causa das minhas obras. Se são mais o meu, o meu comportamento mau, o comportamento bom e o bom, isso não vai Fazer com que eu seja salvo Você não é salvo pelas tuas obras Você é salvo, aqui a obra são as tuas atitudes O teu comportamento Não, mas você é salvo pelo que você acredita Pelo que você crê Eu acredito em Jesus, que Jesus morreu em meu lugar Para eu ser salvo Então você está salvo por causa disso, confessa isso sempre Fala mesmo isso, manda a boca com o diabo Para ele não desmoralizar Porque o diabo está ali tenta, em forma de raposa E aves do céu é, Tentar te atrapalhar Tentar te convencer que não é bem assim Que você não está salvo Ou não está salva Porque se tivesse salvo ou salva Você não ia ter esse tipo de comportamento Não olhes para isso, minha irmã E meu irmão, mas olhes para Cristo Que é o autor e consumador Da tua fé, nele então, uh, o, o, seguindo, né, seguindo o que Jesus Cristo diz, simbolicamente nesta passagem bíblica, podemos entender que o Filho do Homem representa né, a ideia ou a mente perfeita de Deus no homem, em cada um de nós, que é a consciência espiritual iluminada, o potencial espiritual dado por Deus dentro de cada um de nós. Deus colocou esse potencial dentro de ti. Você, você aceitou Jesus, recebeu Jesus na tua vida como teu Senhor e Salvador, porque Deus é quem iluminou o teu a tua consciência, o teu espírito para que você conseguisse é, reconhecer isso e ver que precisas de um salvador é, isso não veio de ti, isso veio de Deus Deus te escolheu antes então não olhes para para teus zero Deus sabia que você é errar, que você tem defeitos Deus sabe disso, mas Ainda assim, Deus te ama e enviou o Filho dele na cruz para te salvar, para me salvar. Todos nós temos defeitos, defeitos de caráter, defeitos de, no, no, nas nossas atitudes. Às vezes somos um pouco grosseiros na forma como falamos. Às vezes pensamos também sobre esteiras, mas não olhes para isso aí, minha irmã e meu irmão. Você não está sozinho, todos nós, neste mundo, 7 bilhões e tal de seres humanos que habitam este mundo, todos têm essas lutas todos os dias, mas nem todos são sinceros para se abrir. E dizem coisas, querem bancar uma de perfeitos Mas ninguém é perfeito humanamente falando Nós somos perfeitos no espírito Isso quem nos aperfeiçoa É o espírito de Deus Que habita dentro de nós Então Deus quando olha para ti Deus vê o filho dele Jesus é por isso que Deus te aceitou E Deus eh, tem segurado a tua salvação Tem sustentado a tua salvação Até o fim E você vai vencer todas as barreiras Que o diabo tem colocado no teu caminho Sem Sem capacidade de se relacionar espiritualmente em amor a natureza carnal e inferior da mente do homem em princípio reconhece apenas problemas de saúde e negatividade e oposição à verdade imutável que é a expressão da consciência do amor de Deus esta é a razão pelo qual o filho do homem não tem onde repousar a cabeça ou não tem onde descansar isto porque não é possível para a natureza carnal e inferior do homem reposar simultaneamente em uma consciência pura. Ah, o filho do homem é aquele lado nosso que uma vez uma hora pensa no bem, outra hora pensa no mal. É aquilo que Deus proibiu na Eva e o Adão para não comerem do fruto do conhecimento bem e do mal, porque no dia em que a pessoa comer do fruto do conhecimento bem e do mal, ela certamente morrerá. esse morrer morrerá. esse morrer aqui é espiritual. Haverá um desligar o homem. Uma hora tá em, não acredito em Deus. Quando a situação na vida começar a apertar, já não acredito em Deus. Porque ela já não acredita em Deus, porque ela vai medir uh, o amor de Deus com relação à situação dela. Ela vai dizer, ah, se Deus me amasse mesmo, se Deus me salvou mesmo de verdade, eu não podia estar passando passar nessa situação que eu estou a passar. este lado aqui, o filho do homem, que precisa ser crucificado. E o que é que significa crucificação? É ser cancelado, cancelado, ser pregado na cruz. E ela precisa ser crucificada. esse pensamento, mento. Esse que está na nossa mente, essa mente nós precisamos tirar essa mentalidade de nós e olhar só mesmo para o bem olhar para o amor eh, independentemente das situações e circunstâncias, é o que Jesus nos aconselha na sua palavra para nós amarmos aqueles que nos fazem mal e orarmos por aqueles que nos perseguem são pessoas do mal mas nós, nós, nós temos que orar por eles, não é orar para que Deus os mate ou Deus faça justiça e eles têm que pagar pelo mal que, não, que nos fizeram, não, não é isso aí, que Deus abra os olhos dele para eles verem que eles estão no obscurantismo, estão nas trevas estão na maldade, no lado do mal que venham para o lado do bem onde nós estamos então é isso aí que nós devemos orar, a palavra homem nesta escritura nesta passagem é um simbolismo da mente ou seja, do, do pensamento, enquanto que a palavra filho pode significar e simbolizar a descendência da natureza carnal e inferior da mente do homem. O que Jesus, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, o homem sem iluminação espiritual, o homem sem o Espírito Santo de Deus, o homem sem revelação uh, de Deus, sem luz de Deus, não pode seguir o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, que é a mente iluminada de Deus. Para o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é paz, justiça e alegria, que vai redundar em saúde vai redundar em felicidade e uma consciência de bem-aventurança no homem. Então, um homem que não tem o Espírito de Deus, é, ou seja, o pensamento dele não pode seguir o Cristo que está dentro dele, ou seja, o Cristo de Deus, o Espírito de Deus, as coisas de Deus, ele não consegue entender, é por isso que ele não pode seguir. E este homem aí pediu a Jesus, disse, eu vou te seguir aonde quer que fores, eu vou te seguir. Jesus disse, você não está a entender onde eu estou, o meu reino espiritual, e onde eu vou espiritualmente, você só poderá me seguir se tiveres, a iluminação espiritual se tiveres a mesma mentalidade que eu tenha a mesma consciência iluminada de Deus a mente de Deus em ti é que vai te fazer é que vai te dar acesso para você entrar para este reino de outra forma você não vai conseguir e você vai ter sempre problemas porque porque nesse mundo vocês vão ter aflições vão ter problemas vão ter angústias vão ser perseguidos mas tenha um bom ânimo porque lá no meu reino lá no meu reino, né, vocês vão, se você tiver o Espírito de Deus, então você venceu, e no meu reino você vai experimentar a paz, a justiça e a alegria no teu espírito, mas de, outra, de, outra, de uma forma contrária, não não, não, não, não será possível, só é possível mesmo com a iluminação do Espírito Santo, e, e que o estado mental, e carnal, inferior do homem Sem iluminação espiritual Não é compatível com a consciência divina um homem sem o espírito de Deus Ele não entende as coisas de Deus Se ele fala de Deus, ele não acredita Ele, ele vai tentar buscar que assim tá tudo bem, se nós viemos de Deus né? Deus criou Adão E depois do Adão Vieram toda, todos os seres humanos Ok, eu quero entender quem criou Deus Ele vai querer te Levar para este lado aí Quem criou Deus então, e, e depois, quando você tentar, tentar lhe responder na carne, tentar buscar outros argumentos, ele vai te perguntar, quem criou esse que criou Deus? É, porque isso é, é aquela mentalidade que não tem iluminação espiritual. Mas quando nós temos iluminação espiritual, quando nós temos... Entendimento espiritual das coisas de Deus Então nós conseguimos entender as coisas de Deus E nós experimentamos esta paz É aquilo que no livro de, no livro de Salmos no livro de Salmos 91 uh, diz assim, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente, descanso habitar no esconderijo do Altíssimo é habitar na consciência de Deus, na consciência de Cristo naquilo que Deus te que te prometeu na palavra dele Deus disse assim, que a tua verdadeira vida eu guardei em mim com Cristo está lá no livro de Colossenses, capítulo 3 versículo 3, quando você fica a meditar toda hora, eu fui eu estou guardado em Deus, onde o diabo não consegue chegar para ir me atormentar, roubar a minha paz, me atrapalhar a vida eu habito no esconderijo do altíssimo a tua mente está ali, nada deste mundo consegue roubar a tua paz mas desde o momento em que você tira a tua mente dali e coloca nas preocupações, epa, conta para pagar Epa, aquela dívida, ainda não tenho dinheiro. Epa, e aquilo, e pronto. Isso já começa a roubar a tua paz. Essas preocupações. Das coisas do mundo Você começa a ficar sem paz Começa a ficar atormentado Porque o tempo está eh, ali a chegar Para você pagar a dívida Para você resolver aquilo E humanamente falando Você não tem condições O tempo está contra o, Os recursos naturais Também estão contra tão Tudo a conspirar contra a tua, a tua vida Você não consegue encontrar paz Mas quando você descansa Nas promessas de Deus Para a tua vida Você encontra paz é o que Jesus disse, olha, as aves dos céus têm ninhos, as raposas eh, têm tocas para se esconder, têm, têm os seus sítios para se esconder, mas o Filho do Homem não tem por onde reclinar a cabeça, por onde repousar a cabeça, por onde descansar, o Filho do Homem é aquele teu lado que conhece o bem e o mal. Uma hora ela aceita o bem, outra hora ele já aceita o, o mal. Epa, é normal ter isso, é normal isso acontecer. E, e é Deus que está me coisa, é Deus mesmo que está me castigando. é Deus que está coisa ele aceita isso. O diabo tenta lhe enganar e ele aceita esse engano. Então, não aceita isso. Olha sempre naquilo que Deus te prometeu. Deus te prometeu uma vida cheia de paz, de alegria, de vitória. Mas tu e eu, nós precisamos crer e descansar nesta promessa, o filho do homem é isso ali, as aves dos céus são os pensamentos Você, ah, Deus te deu o poder para dominar esses pensamentos tudo que é pensamento mau tudo que é pensamento negativo não está vida de Deus tudo que é pensamento mau e negativo aquele pensamento que diz eu não tenho condições eu não sou bonito o suficiente eu tenho defeito eu sou feio eu não tenho eu estou em desvantagem eu não tenho não tenho não tenho habilidades para fazer isso eu não tenho dom para fazer isso eu não sou isso eu tenho que me conformar esse tipo de pensamento é o diabo por trás a tentar te enganar esse pensamento nem está ouvido o teu coração eu que a palavra diz para nós termos para nós sabermos dominar nós dominarmos as aves dos céus. Domina esse tipo de pensamento. Quando vier, você fala, esse pensamento está vindo de mim. Está vindo do diabo. Eu amarro, repreendo, em nome de Jesus Cristo. Então, você tem que semear. Você tem que plantar no, no jardim. Do teu coração pensamentos bons para você colher também, então, coisas boas para tua vida. Uh, hoje tem muita gente ali numa situação difícil porque eles plantaram tudo isso aí que é difícil na vida deles através dos pensamentos e hoje estão a colher. Eles pensaram que não eram capazes, que não é bom o suficiente uh, para matemática, que não é bom o suficiente para ir para fazer a universidade, para fazer esse curso, para conseguir e, e isso, para ter o filho, para se casar para viajar para brilhar neste mundo, eles acreditam, o diabo foi lhes enganando desde criança e eles acreditam até hoje e estão numa situação de vantagem por conta disso, a Bíblia diz tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado nos céus então ele ligou aqui na terra, a terra aqui é uma simbologia do corpo dele, ele ligou no coração dele isso, então também foi ligado no céu no subconsciente E o subconsciente, então, dá a luz A tudo aquilo que ele ligou Que veio da mente dele Que o diabo enganou através da mente dele Deus te deu poder, meu irmão e minha irmã Para você vencer vencer Deus não disse que íamos Viver ou estar tá no mundo Sem problema, Jesus disse No mundo vocês vão ter aflições Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo Em outras palavras, Jesus está a dizer assim O fim está garantido é, é sucesso, é vitória Mas entre onde você está agora E o fim, o destino Há um caminho, há uma ponte Há uma estrada Você vai ter espinhos e abrolhos Vai ter muito, muita torcida Que vai vai aparecer aí em forma de te dar a força Mas está ali só para atrapalhar o caminho Então você tem que ser muito, muito sábio Muito sábia mesmo Muito inteligente para saber <risos> Separar o trigo do joio Uh, e isso só mesmo com Deus, Deus vai te dar sabedoria para você dar passar por cima de todas essas situações sem ferir ninguém Mas muitos vão te, cruzar o teu caminho para tentar te atrapalhar e você precisa ter sabedoria para dar a volta por cima Irmãos e irmãs, espero que esta palavra tenha abençoado a tua vida, a vossa vida de uma forma grande e tamanha Uh, fiquemos por aqui hoje. Ela tem como tema o que significa o Filho do Homem, as aves do céu e as raposas. Nesta passagem de Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 58. Deus vos abençoe de uma forma grande e de uma forma tamanha em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais amanhã. Se Deus quiser, Shalom.